Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui na Universidade de Aveiro uh, Vamos fazer aqui um vídeo semelhante ao que gravamos aqui da última vez Hoje vai ser diferente, eu vou escrever a primeira mensagem e vou transmitir a outra pessoa E essa pessoa posteriormente vai transmitir a outra E assim vamos fazer uma corrente de positividade e transmitir uma mensagem positiva às pessoas Por isso fica desse lado, assiste até ao fim e anda comigo como diz aqui, o futuro começa aqui, nós também vamos começar aqui a escrever nossa mensagem. O teu futuro... Começa... Agora, ser feliz e dar o teu primeiro passo. Hidratem-se e tenham juízo. Boa sorte. Dormir também faz bem. Errar é um passo no processo de aprendizagem. Respira. Tens tempo. Acredita. A parte difícil está quase a passar. Vais conseguir. Oh! Eu tenho um recurso a esta quarta! A dor também faz parte. Vencê-la é a recompensa. Tu consegues. E assim acabamos mais um vídeo aqui na Universidade de Abeiro. Espero que tenham gostado. O objetivo destes vídeos é sempre transmitir uma mensagem positiva, porque nunca sabemos como é que está o seu o dia das outras pessoas, o que é que elas estão a passar. E fica sempre bem uh, passar uma mensagem positiva, transmitir alegria às outras pessoas, um sorriso. Por isso, aproveitem a vida e passem também vocês uma mensagem às pessoas que vos rodeiam e a todos aqueles que se cruzam com vocês na rua. É essa a minha mensagem. Espero que tenham gostado, subscrevam o canal e comentem aí embaixo sugestões para outros vídeos e aguardo-vos aqui na próxima. Fiquem bem!